Oi, gente! Bom dia! Eu quero começar o nosso papo de hoje te fazendo uma perguntinha Você tem ideia de quantas mensagens eu recebo por dia? Vou te dizer assim que por baixo eu recebo 100 mensagens por dia Sendo que tem dias que essas mensagens chegam a 200 E sabe de uma coisa? Aproximadamente 98%, 99% destas mensagens são mensagens de gratidão E isso me traz um, uma sensação assim de dever cumprido, talvez De coração aberto, realizada Sabendo assim que eu estou cumprindo um propósito na minha vida É muito bom saber que todo amor, toda a alegria às vezes compartilhar experiências trazem de volta uma energia positiva nesse nível de gratidão porque tudo aquilo que a gente emana do bem volta para gente Vamos falar disso um pouquinho? Fazer o bem e propósito de vida Sem tempo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 esse vídeo falando de uma história de uma autora que eu gosto muitíssimo o nome dela é Mary Ann Williamson e essa autora apareceu na minha vida assim um amigo muito querido me deu de presente um audiobook chamado Um Retorno ao Amor audiobooks são esses livros que a gente ouve o autor lendo o livro para você e eu gosto muito de ouvir audiobooks esse amigo me deu esse audiobook chamado Um Retorno ao Amor e eu demorei para começar a ouvir e esse amigo me cobrou e me cobrou até o dia que, ah, tá bom, vou começar a ouvir E era maravilhoso Então, a história da autora, que ela conta um pouquinho no livro é assim que, sei lá, décadas atrás ela era uma jovem depressiva uma série de problemas de relacionamento, problema no trabalho e ela mesma se dizia uma pessoa muito irritada, então ela não tinha muita paciência com os outros e tal E nessa vida, assim, né, como a gente sabe que acontece com muita gente um dia ela foi parar num café e em cima do, da mesa ali tinha um livro chamado Um Curso em Milagres por sinal, maravilhoso e ela abriu o livro, começou a olhar, mas como falava muito de Jesus, ela disse: Ah, isso não é para mim, porque eu sou judia, não tem Jesus na minha história, que vou deixar por aí. E a vida dela continuou da mesma maneira: dificuldades, problemas de relacionamento, ela muito irritada. Bom, um dia ela voltou no mesmo café, sentou no mesmo lugar, encontrou o mesmo livro e começou a ler. E começou a perceber que parecia que o livro falava com ela. E ela gostou muito. E daí ela voltou no café, e voltou no café, e daí ela comprou o livro para ela, e estudou e começou a transformar a vida dela. E daí ela começou a compartilhar essa história com outras pessoas. Até que num determinado lugar, se eu não me engano, foi num salão de uma igreja, surgiram pessoas que queriam que ela ensinasse as lições de um curso em milagres. E ela começou a ir nesse lugar ensinar as lições de um curso em milagres e compartilhar com as pessoas a experiência que ela estava tendo na vida dela O resultado disso é que após alguns anos, se eu não me engano dois ou três literalmente trabalhando de graça ensinando as pessoas sobre um curso em milagres alguém disse assim Mary você é tão didática, tão bacana, contando suas experiências, aí porque você não escreve um livro E ela escreveu Um Retorno ao Amor um livro que eu recomendo muitíssimo E foi um best-seller Ela acreditava que apenas os pais dela leriam o um livro, mas foi um best-seller em todos os Estados Unidos e hoje mundialmente conhecido E depois desse livro vieram outros e depois desses momentos, né, no salão da igreja, vieram outros e outros e hoje ela é uma palestrante conhecida em muitos lugares, uma autora famosa, especialista em um curso em milagres, uma professora de espiritualidade que eu admiro muito. E, bom, tem essa história da Mary Ann. Tem um pouco da minha história também. Eu amo compartilhar tudo que eu aprendo. Mais cedo, né, sei lá, uns 20 anos atrás, assim, ou até 10 anos atrás, talvez, eu tinha muito interesse em estudos da espiritualidade. Então eu estudava muito, eu estudava filosofia, religiões comparadas, uma série de coisas que eu gostava muito de dar aulas e ensinar. Mas todo esse conhecimento, naquela época, estava aqui, olha, na minha cabeça. E com o tempo esse conhecimento foi se tornando prático na minha vida. Porque coisa que está só na cabeça, para falar a verdade, não serve para muita coisa. Então eu comecei a compartilhar os acontecimentos e as experiências e os aprendizados que eu fui tendo na minha vida nos últimos anos. E isso é o que toca o coração das pessoas. Porque, quando eu falo com você, eu falo de uma verdade que está acontecendo comigo e que eu compartilho uma história E, por isso, as pessoas percebem essa verdade E isso promove uma transformação, um, um conversar como a gente está conversando agora aqui né? De coração a coração Porque é verdadeiro e eu amo fazer isso é assim, ó, meu coração aqui na câmera. Então, vendo o exemplo da Maryanne, vendo a satisfação que o meu trabalho me traz, quando você me escreve uma mensagem de gratidão, quando você me diz, olha, eu estava em depressão e eu estou melhor. Olha, estou me dando melhor com meu companheiro. Olha, está indo, as coisas estão indo melhores na minha vida. Então, isso me traz uma alegria imensa. Isso é um pagamento, né? De alguma forma, energético. Então, o que eu quero conversar com você hoje, aqui nesse Papo do Bem, é por um dia na sua semana aí, tire esse dia e fala: hoje eu vou fazer todo mundo feliz. Hoje eu vou pegar aquela pessoa que é ali no meu escritório, que não conversa muito com ninguém, que está mais sozinha, eu vou convidar aquela pessoa para almoçar comigo, eu vou pagar a sobremesa dela. Ou então, alguém que você encontrar na rua, uma senhora, dá um bom dia e sorri. Ou, sei lá, as pessoas da tua família, né? Será que tem alguém com quem você não tem conversado muito ultimamente? Convida alguém para sair. Paga alguma coisa para a pessoa. Não precisa ser grande coisa não. Um docinho, um sorvete. Algo que não te exija muito, mas vai fazer a pessoa feliz vai gerar um sentimento positivo de gratidão por você um dia só e veja o que acontece com você Essa é uma ideia Uma outra ideia é pega alguma coisa que você goste de fazer Goste mesmo, independentemente disso te trazer dinheiro ou não Pode ser um trabalho manual né? Tem gente que gosta de fazer tricô, tem gente que gosta de desenhar Tem gente que gosta de tocar violão Qualquer coisa que você gosta, Você gosta de fazer bolo? Você gosta de trazer gente na sua casa para comer? Faça alguma coisa só porque você gosta e continue fazendo isso. E de novo, e de novo, e de novo. Ofereça para os amigos sem nenhum apego, sem nenhum desejo de que isso volte para você. Só por fazer mesmo, só porque te faz feliz. E vamos ver o que acontece. Porque a energia do bem só traz uma coisa de volta Mais bem Ficou feio né, falar isso, mas o bem traz mais bem Igual aquele papo de que gentileza gera gentileza? Sim, bem gera bem mais <risos> Mais ou menos isso E aí você me conta o que aconteceu Então para esse fim de semana, agora, começando, será que a gente já consegue começar assim? É dito que o domingo é, de fato, o primeiro dia da semana Então, vamos começar no bem Um grande beijo para você, uma ótima semana Próxima E não se esqueça de assinar o nosso canal, acionar o sininho de notificação Deixa um gostei aqui no vídeo se você gostou Compartilhe com quem você ama e deixe para mim o seu comentário cheio de amor de mim para você. Tchau, tchau. Um beijo.